Se liga nisso que eu quero te mostrar nesse exato momento como que funciona a plataforma da Eduz, ok? Por dentro e quero te mostrar uma estratégia que os meus afiliados estão usando e que estão fazendo eles ganharem mais de uma média de dois mil reais por semana, exatamente, por semana. Então se você já gostou do assunto do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e não sai desse vídeo por nada que eu quero te mostrar tudo isso aqui agora, vamos embora. Música não deixa eu só tirar aqui uma minha marmitinha que que acontece agora eu tô com o hábito de é, comer aquelas marmitas fitness né? não reparo o chocolate aqui tá mas agora eu tô com o hábito sabe daquelas aquelas marmitinhas fitness pra né que acaba que meu tempo é muito corrido então eu tô fazendo Pegando esse hábito, né? Então o que, é que eu faço? Eu deixo aqui pra dar uma descongelada por um tempo, né? E depois você só esquenta no micro-ondas e come, mano. Por é Praticidade. Primeiramente porque eu não consigo fazer principalmente comida todos os dias de uma maneira fit, né? Eu consigo cozinhar se eu quiser todos os dias, mas não vai ser todos os dias que vai ser uma comida... Fit, então eu acho muito mais prático você pegar essas marmitas que já vêm prontas, tá ligado? Por exemplo, essa daqui é escondidinho de moranga, mano, olha. E vem bem bonitinha, bem, é, bem embaladinha. E a comida em si é da Ana Paula aqui da, da região, sabe? Ela tem um restaurante aqui. É muito boa, mano. É muito boa em si. Então, eu gosto porque, tipo assim, mano, agiliza muito o meu tempo também, né? Porque o tempo que eu gasto pra ficar fazendo uma comida, blá blá blá blá, demora pra cacete, mano. É muito mais prático. Bom, vamos lá agora pra tela do meu computador, então, que eu quero te mostrar... Neste exato momento, como funciona a plataforma da Eduza aqui por dentro e uma estratégia que meus afiliados estão fazendo para vender todos os dias, beleza? Vamos -se embora então para o vídeo. Bom, ó, tô nessa conta aqui da Eduz que eu criei, tá? Pra, é, de teste aqui pra vocês. É, deixa eu só aumentar o... o brilho. Ah, que legal, galera. Inclusive, tá mostrando pra vocês. Eu comprei um Mac, né? Eu mostrei no meu Instagram, mas acho que eu mostrei pra vocês aqui. Olha que legal. Ele tem essa tela de touch aqui, mano, que te auxilia em tudo, olha. Então, tudo que você precisa nessa tela aqui, você faz, ó. Você clica aqui nesse botão, por exemplo, ó. E abre uma guia nova automaticamente. Você vai digitar uma parada, por exemplo, escrever meu nome aqui, ó, Júnior. Olha o que vai acontecendo aqui, ó. No que eu vou digitando, ela já vai me dando aqui a sugestão. É só eu clicar em cima que já escreve outro detalhe, olha, tô conversando com a pessoa posso mandar os emojis, tudo que tem aqui olha só pra você que legal, ó. aí eu clico no emoji ó, vou clicar neste emoji sorrindo aqui, por exemplo ó, já aparece, ó, bem da hora, né? É legal. Tô mostrando pra vocês porque lá no Instagram eu mostrei, mas não mostrei aqui no YouTube, né, mano? E a galera gosta de ver essas paradas também. Mas enfim, olha, tô aqui na minha conta da Eduz. Essa aqui é a dashboard inicial. A Eduz, pra quem não sabe, é uma plataforma para afiliados e para produtores. Então você pode vender produtos como afiliados aqui através da Eduz. Tem milhares e milhares de produtos. Eu vou mostrar pra você aqui agora por dentro da plataforma. Pra você se cadastrar, basta você entrar no site da empresa que é o edus.com. É Eduz.com, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também. Você clica no link, faz o seu cadastro com o seu e-mail e cria uma senha e pronto. E aí você vai entrar aqui nessa dashboard inicial aqui, essa tela inicial aqui da, da plataforma. Aqui eu vou explicar bem rapidamente para você, eu vou direto ao ponto, ao que interessa aqui, ok? Eu vou explicar essa tela inicial, onde você encontra os produtos, deixa eu só colocar o telefone no silencioso aqui que isso não vai dar não vou te mostrar onde você encontra os produtos e como você vai encontrar os seus links para você divulgar e depois eu vim com a estratégia que um dos meus afiliados usa aí para vender mais de R$ mil reais por semana como afiliado, tá? mas enfim, vamos lá, seguinte aqui na tela inicial, você encontra aqui, primeiramente esse gráfico que fica aqui na, na, nessa, nessa nesse lado esquerdo aqui da tela onde mostra as suas vendas, ok? aqui é um gráfico de vendas, aqui no caso está dos últimos sete dias, mas você pode filtrar aqui por os últimos 15, 30 dias, pelo tempo que você quiser, ok? Aqui nessa tela do meio mostra quanto você já faturou totalmente. Por exemplo, assim, o um total de ganhos. Então imagina que você já ganhou no um total como afiliado e como produtor. Mais de 100 mil reais. Aqui mostra. Aqui nessa barra é a barra de progresso que mostra quando você sobe de nível dentro da empresa e ganha uma placa. Né? Então, por exemplo, quando você sai do zero reais e bate 100, 100 mil reais em vendas, você ganha uma placa da Edus. Quando você sai de 100 mil para 250 mil, você ganha a placa que vem com a faixa verde. E aí você vai recebendo em casa essas placas. E aqui mostra o seu... O valor que você tem, né? De saldo, por exemplo, olha só por exemplo eu tô milionário, ela tem tenho R 3 reais de saldo nessa conta. Eu nem sei como que eu tenho R 3 reais de saldo nessa conta, mano. Eu não sei como é que vai para R 3 reais aqui, não. Mas enfim, tem R 3 reais de saldo aqui nessa conta e aqui mostra quanto que eu tenho no total e quanto que eu posso sacar. Ou seja, eu posso sacar neste momento esses R 3 reais aqui de saldo, tá vendo? Enfim, essa aqui é a tela inicial da plataforma. Tá? Aqui em cima você pode futricar e, e achar outros detalhes, tá? Mas nós vamos nos pontos mais importantes aqui. Ah, para você encontrar os produtos que tem dentro da plataforma, você vai clicar nessa opção aqui, ó. Vitrine Select, ok? Então vou dar um clique aqui na Vitrine Select vai abrir a tela para você ver. Ó. Ó, vai abrir essa segunda tela aqui, ok? Ó. E agora eu vou te explicar como que funciona essa Vitrine Select para você encontrar os melhores produtos para você divulgar e tudo mais. Vamos embora. Bom, aqui nessa vitrine Select, ó, você já de cara já aparece aqui, por exemplo, os produtos que tem mais fidelidade. O que é isso? Os produtos que os clientes mais gostam de, de né, que tem uma grande satisfação pelo produto. Aqui tem os produtos mais vendidos de modo geral, ok? Independentemente do nicho e tudo mais, e independentemente se é pelo produtor, ou se é por afiliado, é os produtos que mais vendem de modo geral. Aqui tem os produtos mais vendidos por afiliados, produtos mais vendidos por faturamento e por aí vai, ok? Então você encontra aqui já uma gama de produtos que são os mais vendidos pela plataforma, ok? Agora eu quero explicar como que você vai fazer para se afiliar. Aqui do lado, olha, só para você entender também, tem outras opções, né? Você tem que, também vitrine de afiliados. Aqui mostra os afiliados que mais vendem na plataforma e tudo mais. Você pode criar um perfil seu aqui e tudo mais. Mas aqui a gente tá falando sobre você se afiliar com os produtos, né? Então eu quero explicar como que você vai se afiliar. Vou dar um exemplo, ó. Você pode pesquisar aqui pelo mercado, igual tá aqui, ó. Marketing digital, investimentos, saúde, finanças, coaching... Tá? Ou você pode pesquisar diretamente pelo nome de um produto se você quiser também. Então vou pesquisar, por exemplo, aqui pelo nome do Instagram, que é o meu curso principal hoje. Ó. Por exemplo, cliquei aqui, ó, e aqui aparece o Instagram, né? Todos aqui são meus, são variações do produto, tá? Aqui são, é, você vai entender um pouco melhor sobre isso mais à frente, mas basta você clicar no produto aqui, ó, e clicar aqui no botão de afiliar. Neste caso, vai estar verde aqui escrito o seguinte, ó, se afiliar este produto ou solicitar a afiliação este produto. Neste caso aqui já, já está escrito que eu sou afiliado, porque eu já estou afiliado a este produto por essa conta aqui, ok? Então você vai clicar no botão verde que vai estar aqui para você se afiliar. Depois disso... É que o, que o produtor te aceitar Caso esse produto precise de, de aprovação Porque tem produto que vai precisar de aprovação do produtor Você vai clicar para se afiliar E você tem que aguardar o produtor aceitar a sua afiliação E tem produto que não Que você já clica uma vez e você já é afiliado naquele produto ok Depois que você se afiliou a esse produto Como que você vai fazer para encontrar o seu link tá? de afiliar? Você vai vir aqui na plataforma da Edus E aí você vai clicar aqui nessa opção de links ó. Vai vir aqui na tela links ok E aqui você vai pesquisar pelo produto nessa aba aqui são alguns produtos ó e aí você vai vir aqui por exemplo no caso do Instagram Eu vou clicar aqui no Instagram e clique em confirmar beleza e aí basta você clicar aqui em produtor, ó. Clica aqui em produtor, o que, que quer dizer? Que são os links que o produtor disponibilizou para os afiliados. E aqui neste caso do Instagram, por exemplo, ó, tem uma porrada e porrada e porrada, porrada, porrada de links diferentes para você divulgar. E aí entra agora neste exato momento o seguinte, ó. para você pegar o seu link, por exemplo, de afiliado, basta você escolher o link que você quer, caso o produto que você seja afiliado, né, tenha diversos links diferentes, ou caso tenha só um, não interessa. Você vai clicar aqui, ó, neste quadradinho aqui, sacou? Aqui dentro, ó, está o seu link, ó, URL de divulgação, tá vendo? Tá escrito aqui, basta você copiar este link aqui, ó, clicando aqui, você copiou, vou abrir aqui para você ver, ó, e já vai abrir a tela do, do produto para você ter uma noção, pronto, ó aqui, ó, aqui é a página de vendas do meu treinamento, tá vendo? Então, este é o seu link, a partir deste momento, né, você divulgou esse link, a pessoa comprou através deste link, você recebe uma comissão, então basicamente é isso só que agora entra um ponto importante, eu quero explicar pra você uma estratégia que tem feito muitos afiliados meus, ganharem muito dinheiro hoje, basicamente de forma automática tá, é sério, é mano, não tem erro, tá, é uma estratégia que tem funcionado muito, aqui nos meus links de afiliados olha, vou mostrar pra você aqui nos meus links de afiliados, tem um link esse link aqui, olha, link para um mini curso gratuito, tá vendo que tem esse negocinho azul aceso aqui, vou explicar pra você o que é que funciona, mas eu vou copiar esse link aqui Vou abrir numa outra tela aqui para você ver como que funciona, para você ter uma noção do que que se trata, ó. Tá escrito lá que é o um link para o mini curso gratuito. O que que acontece? Olha só, o afiliado divulga este link aqui, mano. Ele divulga este link aqui, ó. O que que aparece, ó? Mini treinamento grátis. Liberado passo a passo para crescer o seu perfil e transformar o seu Instagram a máquina de vendas do zero. A pessoa clica aqui para ela receber este mini curso, né, porra. Eu quero receber esse mini curso gratuito aí, velho eu quero aprender o passo a passo de graça Pra mim conseguir aumentar as minhas vendas através da internet A pessoa clica no botão pra receber O que que acontece? Ela tem que deixar o e-mail dela pra mim, ok? Ela deixa o e-mail dela pra mim Pra ela poder ter acesso a esse mini curso gratuito E aí o que que acontece? Olha, eu quero, queria anotar aqui no papel pra vocês Deixa eu pegar uma folha Pra ficar mais fácil da gente, da gente anotar aqui, olha só Deixa eu explicar aqui, opa, peraí, fazer uma bagunça aqui agora. Duas horas depois. Beleza, vamos lá. A pessoa divulga o link do mini curso. Beleza? A pessoa divulga o link do mini curso, tá? O que, que acontece? Ela deixa, eu capto o e-mail dessa pessoa. Beleza? Então, ao invés dela mandar direto pra página de vendas e perder o contato da pessoa, o que, que a gente faz? A gente capta primeiro. A pessoa deixa o e-mail. Quando ela deixa o e-mail dela, acontece duas coisas, tá? Primeiro passo ela é redirecionada para a página de vendas do meu curso. Ou seja, quando a pessoa clica em deixar o e-mail dela, tá, clica aqui ó, em deixar o e-mail dela, ela já abre a página de vendas do meu curso. Ou seja, ao invés de mandar direto para a página de vendas do curso e a pessoa não comprar e você nunca mais seu contato dela, a gente capta o e-mail de forma indireta e manda ela para a página de vendas. Aqui ela já pode fazer o quê? Comprar o produto. E como o link é do afiliado, o afiliado recebe a comissão. A segunda coisa que acontece a partir desse momento é o quê? Essa pessoa recebe as aulas do minicurso via e-mail. E são quatro aulas dentro deste minicurso. E essas quatro aulas, elas vão levando a pessoa, vamos dizer assim, que por um caminho, tá? Vão levando a pessoa por um caminho, que vai fazer essa pessoa querer comprar o produto depois, no final do minicurso. Ela entra, para ser mais exata, na minha sequência... Vamos desenhar umas cartinhas aqui, ó. Ela entra na minha sequência de e-mails, né? No meu funil de e-mails ok É entra no meu funil de e-mails e a partir daqui o que que acontece o trabalho do afiliado é trazer gente para a página de captura do meu mini curso porque o meu funil de e-mails vai trabalhar para ele automaticamente então se a pessoa comprar o produto depois de por exemplo uma semana ok três semanas por exemplo ou, sei lá, dois meses, por exemplo, não interessa o tempo que demore. O afiliado recebe a comissão. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. O afiliado recebe a comissão. Então, o trabalho do afiliado, por exemplo, aqui é apenas divulgar o mini curso gratuito. E é muito fácil trazer gente para o mini curso gratuito, por quê? Porque é de graça. Então, quando você fala o seguinte: Olha só, Fulano, vou deixar aqui para você um link de um curso gratuito que vai te ensinar os primeiros passos para você começar a ganhar dinheiro na internet. Todo mundo quer, todo mundo vai deixar o e-mail. E as aulas já vai fazer todo o trabalho ali de aumentar o nível de consciência da pessoa, mostrar como é que aquele negócio funciona para a pessoa, vai ensinar algumas técnicas para a pessoa e vai fazer com que a pessoa queira comprar. Porque no final tem tá uma oferta irresistível. E mesmo que a pessoa não compre no final do mini, curso não tem problema porque ela começa a receber a sequência de e-mails onde vai fazer essa venda para ela e não interessa o tempo que demore pode ser que demore uma semana pode ser que demore um mês pode ser que demore dois meses mas você tem noção que você vai construindo uma bola de neve porque quanto mais leads ó, vamos dar um exemplo aqui ó, vamos desenhar um funil aqui ok então quanto mais leads você vai trazendo aqui ó para o topo do funil ok ou seja para a entrada do mini curso gratuito Quanto mais litros você vai jogando aqui Vamos colocar que aqui seja as vendas mais leads vão chegando até o final e vão fazendo vendas, então vai se tornando uma parada meio que automática, tá? Eu confesso para você que uma das maneiras que eu mais vendi na internet, e até hoje eu vendo, por exemplo, alguns treinamentos, o FNO, por exemplo, o curso que eu fui top afiliado, até hoje eu faço vendas dele por conta disso, porque eu levei muito, mas muito lead para a página de captura do produtor, mano. E até hoje, por exemplo, eu faço vendas, tá? Às vezes o produtor faz promoção, faz alguma coisa do tipo, e aí sai vendas dos leads que eu mandei para lá para você tomar noção. Então, por exemplo, é uma técnica que meus afiliados usam muito e você pode pegar treinamento através da internet que é que tem por exemplo esse tipo de produto que tem uma isca digital e divulgar você pode também se você quiser não sei se seria interessante para você ser afiliado do nosso treinamento só que para ser afiliado do nosso treinamento tem uma regra tá então não, você não, não é não é aberto assim você não precisa ser literalmente um aluno do meu curso né o meu curso ele custa hoje meu curso completo tá ele hoje custa 297 reais ou 397 reais a diferença aqui é porque você tem um custo anual né? se você comprar por 297, você tem acesso anual e aqui você tem acesso vitalício, né? acesso para sempre. Só que você não precisa de comprar o meu curso para ser um afiliado se você quiser, mas você precisa se tornar pelo menos um membro da minha comunidade Black. O que que é minha comunidade Black? Porque é o seguinte, eu quero que vocês entendam o seguinte, meu treinamento, mano, a gente dá total suporte pros afiliados. A nossa intenção é formar o maior número de tops afiliados do Brasil. Tanto que a gente tem afiliados fazendo 3 mil reais por semana, 2 mil reais por semana, ok? Então, é uma boa grana. Só que a gente dá total suporte, mano. Então, é o seguinte, né? É... Chega de ficar comprando cursos caros por aí que não tem suporte nenhum. Na minha comunidade, ela não é uma comunidade pros meus afiliados. Ela é pra quem quer aprender a ganhar dinheiro de forma geral na internet. Não interessa, não precisa ser nosso afiliado. É... Não é só pra Pra quem quer ser nosso afiliado, tá? É pra todo mundo que quer ganhar dinheiro na internet, mas pra quem quiser ser nosso afiliado também tem algumas vantagens, mas é o seguinte, a minha comunidade ela custa R$19,90 mano, R$19,90 pra você fazer parte, beleza? E como que você faz? O que que você tem dentro da minha comunidade, só pra você ter uma noção, tá? É, por que eu falo isso? A gente dá total apoio, então você tem, por exemplo, dentro da minha comunidade, duas aulas ao vivo, ok? Vamos mostrar diretamente aqui pela página de vendas, que eu quero te mostrar uma parada bem interessante aqui, que pode te ajudar muito, ó. Você tem... Duas aulas ao vivo Toda semana Diretamente comigo, tá? Ou seja, você tem dois encontros comigo Você tem acesso diretamente ao produtor, mano Não é aquele tipo de treinamento que você compra E não tem acesso ao produtor, tá? Isso por 19 conto, hein? Você tem acesso às gravações das aulas anteriores Que já aconteceram Das aulas ao vivo, né? Foram gravadas é, Você tem acesso a, a, a, a conteúdos do meu Close Friends Quatro vezes por semana Tem conteúdo lá no meu Close Friends no Instagram De graça E tem um grupo no Telegram, tá? Com todos os membros ó, Só pra você ter uma ideia Olha quantas pessoas tem no nosso grupo do Telegram hoje Só pra vocês aqui, ó Olha só Hoje tem 1.662 pessoas no nosso grupo do Telegram, mano. Olha só pra você ver. Incrível, tá? Incrível, a galera troca ideia aqui o dia todo Mostra resultado aqui no grupo o dia inteiro, tá? Postando prints de, de, de vendas A galera realmente estourada, o pau quebrando Então a gente tem mais de 600 pessoas no Telegram E você tem mais uma porrada de outros benefícios, ó Só pra você ter uma ideia, ó, se liga Você tem as duas aulas ao vivo por semana, aulas gravadas Aqui, deixa eu já te mostrar por aqui, que eu já escrevi por aqui Que é mais interessante Você tem um plano de carreira para afiliados ou seja, afiliados nossos, tá? Ganha, tem um plano de carreira, né? Então ganha premiações como relógios, computador, viagem, iPhone e tudo mais Só que a parte mais foda de todas, a mais incrível de todas para quem quer tornar na nossa filhada é isso só as nossas vendas são recorrentes então o que que acontece aqui mano só para você entender ó. toda venda que você faz hoje você recebe por ela de novo a cada 12 meses ou seja não é uma venda que você vai fazer hoje pronto acabou nunca mais recebe você recebe de novo a cada 12 meses ou seja se você fizer 500 vendas no ano, por exemplo, vou te dar um exemplo, se você fizer 500 vendas no ano, vai dar aí basicamente menos de duas vendas, aliás, é menos de duas vendas por dia, né? Ou seja, é muito simples de fazer, aplicando tudo que a gente ensina, né? Mas se você fizer 500 vendas por ano, você vai fazer uma média de 71 mil reais em comissões, beleza? No ano. O que que acontece? A partir disso se torna uma renda anual, no ano seguinte você recebe de novo, porque lembra que eu disse que o Instagram é anual? Então você recebe a cada 12 meses, então você constrói uma bola de neve, você constrói renda passiva, você constrói sua aposentadoria, mano, porque a cada... Que você faz vai se acumulando com a outra e tudo daqui a pouco você tem 100, daqui a pouco você tem 300, daqui a pouco você tem 500 vendas, que a pouco você tem mil vendas. Se você tiver mil vendas, por exemplo, você tem uma média de 150 mil reais de comissão, é 150 mil reais por ano, mano. É mais de 10 mil reais por mês, basicamente, se você dividir aí para você receber todo ano, entendeu? Anualmente, porque é anual, tá? Então esse é um grande benefício, tá? E tem outros detalhes importantes aqui para você entender, é dessa parada da comunidade, tá? Olha, só para você sacar aqui, olha, você ainda tem aulas, né? Você tem, as a... você tem módulos ainda lá dentro com aulas gravadas, aí você tem aula ainda com Elias Mamã, com Sarva, com João Castanheira, com Juba, com Nicolas Sasso, tem aula com o Marcelo Távora. Então assim, mano, é conteúdo toda semana, conteúdo novo, atualizado toda semana para você por 19,90. E você ainda pode ganhar uma pulseira, né? Assim como a Hotmart, naquela pulseira o Hotmart Black para quem faz o melhor, para quem é da nossa comunidade, né, e fica 12 meses ativo, também tem uma pulseira que inclusive é feito pela mesma empresa que faz a pulseira da Hotmart, a, a nossa a nossa pulseira, tá bom? Tudo isso por 19,90. Tá? Tô te explicando isso para você porque, né? É uma estratégia simples. Pra para você vender como afiliado, tá? Uma estratégia muito simples. E por R$19,90, você não precisa gastar dinheiro com cursos caros, você precisa gastar dinheiro com cursos sem suportes, coisa para você começar a vender de verdade através da internet. Então eu tô explicando isso para você. Você não precisa fazer parte da comunidade, se você não quiser, não interessa, não tem problema nenhum. Então, eu tô explicando porque eu acho que é um valor irrisório para quem de fato quer começar a ganhar dinheiro na internet do zero, assim, de maneira simples, beleza? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Bom, mas é basicamente isso Espero que você tenha curtido o vídeo Se você gostou do vídeo, deixa o seu like Se inscreve aqui no canal Ative as notificações E se me segue lá no Instagram se você ainda não me segue também Até o próximo vídeo então Vou deixar o link da minha comunidade aqui na descrição do vídeo tá? E até o próximo vídeo então E valeu, até mais